Gente, vamos fazer aqui o evento sazonal. Melhor época pra fazer, pra fazer eliminador. O que que tem aqui no Super 7? Vamos dar uma olhada aqui no Super 7. Às vezes tem alguma... Nada, nada. Hoje a gente vai pegar aqui esse... É um Porsche, né? 356. Esse carro aqui é o Super Terrante desse ano ah, é do ano passado. A KTM, vamos ver a loja do Forza Tom aqui, gente. Tem a Ferrari, que não é rara, né? E tem esse Naper 400 Forza Points. O que, que tem de easy aqui pra gente fazer logo? Tem uma placa de perigo aqui, ó. A gente tem que pular com um carro classe D, vale tudo. Qualquer carro classe D, vale tudo, tem que pular 140 metros. Vamos lá, vamos lá aqui, ó, vamos pular. Você chegou Ah... 170! Esse aqui é o Datsun Tração Traseira, viu? 1970. A tunagem tá compartilhada. Olha o nome aí no canto. Vamos ver o próximo aqui, rapidão. Tem esse radar de velocidade aqui. Vamos fazer ele. A gente tem que passar aqui com um carro S2 ali, tudo a 309 km. Olha a velocidade desse carro. Easy Drive, classe S2, tá? Tração traseira. Essa aqui é a McLaren F1 GT 1997. Vamos ver o próximo aqui. Ah, agora são as corridas, hein? Vamos fazer logo essa corrida de cross aqui. Classe A, tem que ser com os carros elétricos. Bora entrar aqui no evento de carros elétricos. Tá compartilhado aí, ó, esse carro elétrico aqui. E esse 44 aqui também, ó. Rapaz, é, é, eu só lembro de carrinhos da Hot Wheels quando custava 5 é, reais. Eu acredito que eu já comprei já por 5 reais. Agora três reais eu nunca vi não. Vai cair em cima de mim esse carro. É, Aí, sai da frente. Engraçado eu passando a marcha do carro. sendo aqui é um carro elétrico. Bora, bora, bora, bora, bora. Ah, eu agora, tipo assim, eu vou na loja e se tiver um modelo especial e, é por exemplo, tem uma loja da menina ali com os carrinhos lá é 20 reais. Aí, minha filha, tem que ter um carrinho muito bom, um terrante, um super terrante pra me pegar, né? Os carros do lote L, todos que eu quero eu já peguei. Ah, velho, eu vou trocar um, um desses carrinhos que eu peguei que eu vou trocar lá. Eu vi um Honda Civic lá, cara E eu acabei pegando um dojão Acho que eu vou trocar o Civic pelo dojão, velho. Né? Vou trocar o Civic pelo... Não, vou trocar o dojão pelo Civic e, né? Civic é mais... Eu peguei, assim... Um... Não sou muito fã de Muscle, não Mas esse dojão tava bonito Só que eu prefiro pegar um Civic, né? um CID, vou lá trocar hoje, eu vi o um Nissan GTR nessa loja também, o Nismo, o novo lote vai sair com Nissan GTR Nismo branco, que eu achei feio pra caramba, porque não tem o farol, né, a lanterna traseira, ela não tá com aquele detalhe, não tá detalhado, aí o carro é branco, fica muito paia. Agora o, o Nissan de terremismo dali vestiu azul, é bonito. Agora esse branco não tancou não. Né? O carro elétrico é sem graça, né? Cara, eu não vejo graça em carro elétrico. Ah, carro elétrico tem muita velocidade. Mano, prefiro andar de boa com um carro fazendo barulho, do que correndo com um carro que não faz barulho. Vamos ver o próximo evento aqui que a gente vai fazer. Ah, meu Deus, tem outro evento aqui de rally agora com carro elétrico. Vamos lá. Bora entrar aqui no evento de rally de carros elétricos. A, a tunagem desse aqui do, do, da equipe do Hamilton tá compartilhada. Ah, hoje eu fui na loja aqui perto de casa, lançou uma loja nova. É... Só o Stutio Minion, só isso mesmo. É, lançou uma loja de hot Wheels aqui perto de casa e eu fui lá, né? Aí tinha uns modelos novos lá, peguei duas Miura, achei dois modelos Tirante. É brabo, cara, todo lugar tem máfia, né? Eu cheguei lá, o dono da loja, ah, veio um, um amigo meu aqui, Aí, ele escolheu alguns carros antes de abrir a loja e falou que queria os carros com QR Code. Mentiroso! Ele mentiu pro próprio amigo, ele foi procurar os carros Super Tirante, QR Code... Lá não vende carro com o QR Code. Pegou os t e tudo, eu mostrei. Não, não, velho. Não, é, não é QR Code, não é isso aqui, ó. Eu mostrei pra ele. Só que o que ele pegou foi só com a, a marquinha dourada. Limpou tudo, cara. Todo lugar tem marca. Não tem como. Você tem que dar muita sorte pra pegar um carro especial. Muita, muita. Né? Aqui em Goiânia, acho que é no Brasil todo, né? Tem que ser um lugar, assim, um, uma cidade onde não tem muitos colecionadores. Que é difícil. Tudo bom, Jaque? E você como é que tá? Gente, a Jaque Joga tem canal no YouTube, tem canal na Twitch. Já Jaque Joga ela faz live pelo Xbox One, com webcam. Tem um pessoal que fala, ah, eu não posso porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, meu irmão. Já que jogue aí, já tá crescendo já o canal dela aí, na correria daquele jeito. Vai vendo. Edita edita vídeo pelo celular. Tem um pessoal que, tem gente que é até é contratado, né, que edita vídeo no celular. Tem uma um nível de... Opa! Um nível de criatividade muito grande, né? O bom é que quando começa assim, tem um nível de criatividade bravíssimo. Aí quando pega um computadorzão, a história. Pera aí, rapidão, que agora eu respondo aí, o chat. Agora, bora. Acho que eu vou fazer um cursinho de, de... Olha o AD. Vou fazer um cursinho de... De edição de vídeo. Depois que eu pegar, montar o PC. Cadê o Bruno do carro? Não tá aí ainda? É... Pedro, beleza? Pronto, zero. Aqui, Bruno. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. O, o Tony tinha feito uma doação. A fonte... A fonte chegou. Deixa eu ver aqui qual é o próximo aqui. Vamos fazer essa corrida aqui, ó. Bora fazer essa corrida de rua aqui, ó. Bora entrar aqui no evento aqui de carro elétrico, os caras. Tá compartilhado aqui, ó. O Taito aquele, aquele carro de drift lá da Ford, ele é manco. É, o pessoal disse que é manco. Eu nunca vi ninguém correndo com ele no online. Mano, a arrancada desse carro, velho. Que que é isso, mano? Acelera de... Mano, eu acho que o Forza deu um downgrade no gráfico, velho. O que vocês acham? Eu tô com essa sensação, cara, depois desse último update. Sei não, hein. Pelo menos, é acho que foi pouco. Eu não sei, talvez é a impressão minha. É, eu tô no Série S aqui, tá? Mas mesmo assim o jogo é muito bonito, né? Essência, aí, meu irmão. O carro não faz barulho de nada. Ei, rapaz, você não pode entrar assim não, hein? mas eu vou falar pra você, viu? Os boots desse jogo aqui é... É bravo. Hoje à noite nós vamos fazer mais, agora depois dessa live aqui eu vou editar o vídeo E mais tarde a gente vai fazer umas corridas, eu vou ver se eu faço o evento do Horizon 4 né? Hoje, hoje, deixa eu ver, ah, eu acho que dá pra fazer hoje Porque não... o Porsche que vai dar pra gente agora, eu não sei se ele vai ser competitivo Ah, mas eu tenho que fazer um RG7 aí, classear pra galera o pessoal tá falando que o RX-7 tá andando muito aí, corrida de circuito, tração traseira, mas é fácil de controlar, acho que eu vou fazer ele. Esse carro é bonito, velho, mas faltou barulho. Bota um híbrido aí, ó, bota um motorzinho 1.6 aí, só pra fazer um barulhinho. Vamos ver qual que é o próximo aqui, vai lá. Ah, agora são... ó... Vamos fazer aqui esse evento de caça ao tesouro. É quase metal. Encontro o tesouro. Ué! Já tá aqui? Ué, ué, mas tá muito easy. Cadê, Ana? Cadê? Ana? Aqui, ó. <risos> tá aqui, ó. Pronto. Achou. Achei que tava lá embaixo. Naquele lá tá easy demais. Vamos ver o próximo aqui. É o quê? É tirar foto agora. Fotografia pra gente tirar foto do Taikan. É lá naquela ponte lá na... de cobre. Aqui tem uma ponte aqui. Eu vou tirar aqui. Barranca de cobre. Easy, easy. Tá muito easy esse evento aqui, viu? Vamos fazer a corrida online agora? Não é rally, não? Ah, então eu vou com esse carro aqui, ó. Aqui, aqui, pô. Isso aqui vira muito. ver eu vou perder o cheque na curvona ali. Bora. Eu vou perder o cheque bem lá na curvona de alta. Bora, time. Bora, time! Linha reta! Ei, ei, ei! Ó, ó, ó! Camaro doidão! Bora, bora, bora, Ah, vou pegar um musk! Vou testar um... Um, um RWD aqui, é reto aí! Esse carrinho aqui tá muito seguro, né? Ó. Oh. O. Oh. Esse aqui tá muito seguro também. Esse aqui é o Toyota. Mas tem uns modelinhos. Eu acho que eu tenho o Camaro. É. Tração traseira. O que tá aqui na corrida. Valeu aí. O Zernei. O Zernei. Ih, rapaz. Cadê a final do carro? Só faltou um o final. E nem tem um cara que tá em último. Da equipe. Olha lá. E olha que os boot, eles estão bem mais fáceis comparado com... parado com o começo do jogo né que a galera reclamava muito agora para fora a menina do shopping tá mandando mensagem pra mim falando que os carrinhos da rotina chegou lá os novos vai ficar vai ficar pro final do mês hein? senão não vou quebrar hoje eu comprei Comprei três carros, quatro né? Cinco, comprei duas Lamborghini Miura, dois Impala Terrante. Pra quem não sabe, Terrante é. são algumas edições especiais, né? Sim, se é a Super Terrante que é mais especial ainda, eu tive que pegar, né? Dois. E eu comprei um. um Dojão top, velho. Charger, é... não tem nome dele. Não. Só que eu vou trocar esse Dodge Charger aí no... no Honda Civic, hein. Aí numa próxima oportunidade eu pego esse dojão O Honda Civic é mais valorizado do que o um Dodge. Né? O pessoal gosta mais dos JDM. Achei que eu ia passar mal com esse carro aqui, mas... O Toyotinha aqui é bom. Só esse aerofólio aqui que mata. Pelo menos o evento tá muito fácil, né? Tá muito fácil. Acho que eu não vou demorar nem 15 minutos pra editar isso aqui. Posso estar no YouTube. Qual que é o próximo agora, meu considerado? Tem um Event Lab aqui, ó Um Event Lab Bora fazer esse Event Lab aqui, classe A Ó, tem esses carros aqui A tunagem de todos está compartilhada, tá? Ó o Deora lá Eclipse tá andando, viu, véi? Caraca, Eclipse tá voando, mano Será que o Deora dá conta? Bora, Deora! Bora aqui, ó o Deora aí, ó não, teve um, um maromba lá na, na academia lá. E ele falou, oh, velho, esse professor estagiário aí me passou um treino louco. Rapaz, eu fiquei com a coluna machucada, velho. Não vou na ideia desse maluco nesse cara é louco. Olha, cara, tem até a chiquine. Pô, tem como fazer a chiquene? Não sabia não, velho. Olha que top, cara. A chiquine. É a Zebra, é Zebra, né, o nome. Mano, que que é isso? Parece que o Forza fez uma pista legal. Parece que o Forza fez uma pista legal aqui, ó. Vou dar a hora de já aqui. Gostei desse circuito aqui, hein? Ah, oh, é, o Deora tá correndo sozinho. É um evento de apresentação de pista, né? Mas ela tá... faltou ela ser um pouco mais larga, né? Vamos embora, vamos Ué, que é isso aqui? O que é isso aqui, né? Muito louco esse aqui ó. top e olha o Bruno Bertoli esse aí é doido louco balta voltou pra Twitch louco balta e louco balta Rapaz, quem é que tava na live de uma de uma mulherzona? A, aquela mulherzona brancona, Arquimil, que você mandou o, o, a, a foto? Aquela mulherzona brancona? O menino falou para mim que o Thanatos tava lá. Não, nessa não. O Tanatos, cadê o Thanatos? Tava na live da brancona. <risos> Como é que é o nome? É Rui, velho. Ai, ai. Vocês têm que ver. Na cidade desses meninos, não deve ter as meninas, não. Aqui em Goiânia, meu irmão, se você jogar uma pedra na árvore aqui, caem umas 10 meninas. Aqui tem muita. Eu acho que Goiânia, se não me engano aqui a população tem mais é, menina do que menino É bebida, mais bebida do que e Piqui é bom demais. Piqui com é frango com piqui. Outra oh, tremão velho. Frango com piqui. Quem sabe fazer não tem como. O Epik é bom demais. Aqui em Goiânia você vê ao vivo. Acho que os meninos aí ficam nessas lives e é porque às vezes na cidade deles está em falta. Aqui em Goiânia que qualquer hora que eu abro a porta ali para sair para a rua passa um. Obrigado. recruta contribui com bits é a capital da perdição Sudoeste tem mulher bonita É que conversa é essa Vamos fazer o Forza Tom? O primeiro a gente já fez ó. adquirir pilote a Taika. Agora a gente tem que fazer o que ganhe 6 estrelas em áreas de velocidade Então a gente... ah, beleza Vamos procurar uma área de velocidade aqui Tem essa área aqui ó Tem que passar 217 Pode escolher a sua favorita, eu vou nessa. Bora, tem que fazer seis estrelas aqui, hein? Tem que fazer seis estrelas. A Taikan já tá compartilhada a tunagem. Aí é só fazer várias vezes, né? Até conseguir completar. Não sei qual que é a média aqui pra ganhar três estrelas. Se eu ganhar no mínimo duas, é só fazer aqui três vezes, né? então, Aí faz várias vezes aí que vai dar bom. Qual que é o próximo aqui? Ah, tem que pintar o carro? Porsche vermelho é estranho, né? Vamos ver qual que é o próximo aqui. Ganha uma habilidade extrema de drift. Ou drift feito é, de freio de mão. É só fazer o drift e esperar aparecer. É só fazer o drift e apare... esperar, né? Aparecer não sei o que drift. Drift de freio de mão. Muito easy isso aqui, é só ficar fazendo drift que nem maluco que dá certo. Ó, a gente concluiu o evento sazonal, fizemos aqui a maioria, né? Quem comprou overclock, eu vi que alguém comprou, me marca lá no Instagram, beleza? Tamo junto.